Sabia que depois da Primeira Guerra Mundial foram feitas descobertas incríveis? Então cola nesse vídeo e vem conferir. Olá, pessoal, eu sou Natasha Piedra e sou professora de História aqui do Descomplica. Estou aqui hoje para a gente bater um papo super interessante. Não sei se vocês sabem, mas de tempos em tempos surgem notícias de documentos, artefatos, cartas, objetos e até navios da Primeira Guerra Mundial descobertos por arqueólogos, pesquisadores e até por pessoas comuns. Esses documentos eles são muito importantes para nós, historiadores, porque eles nos ajudam a entender coisas até então desconhecidas sobre o passado. Quando a gente está falando de eventos impressionantes como as guerras mundiais, esses documentos, objetos, enfim, eles são ainda mais interessantes porque eles nos fazem descobrir coisas inimagináveis, coisas que a gente não tinha a menor ideia que poderiam ter acontecido. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês cinco descobertas arqueológicas sobre a Primeira Guerra Mundial. A primeira descoberta que eu tenho pra contar pra vocês é a de um navio alemão da Primeira Guerra Mundial encontrado na Inglaterra. Essa foi uma descoberta muito recente, aconteceu em 2020 na região da Cornualha. Sei que vocês devem estar pensando assim, mas professora, como é que um navio desse tamanho ficou durante tanto tempo desaparecido? Então, esse navio, ele só foi descoberto agora devido a tempestades, ao movimento das marés, Principalmente a Maré Baixa, ele passou por um naufrágio lá no início do século XX e só agora ele foi encontrado. Claro que ele não foi encontrado por completo, né? Como se passou tanto tempo, o que os pesquisadores encontraram foi só partes desse navio, mais especificamente o casco dele, mais ou menos de 20 metros, só pra gente ter noção do tamanho dessa embarcação. A principal hipótese que os historiadores levantam em relação a esse navio, né, historiadores, arqueólogos, é que ele tinha sido capturado né, por parte dos ingleses, e os ingleses estavam levando esse navio para o seu território para que ele fosse reaproveitado. E aí, a gente tem que lembrar, pessoal, que Inglaterra e Alemanha eram inimigas durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra fazia parte da Tríplice Intente, enquanto a Alemanha fazia parte da Tríplice Aliança. E aí faz sentido a gente pensar nessa apreensão, né? Não sei vocês, mas sempre quando eu leio esse tipo de coisa, eu tenho muita vontade de ter uma máquina do tempo para voltar para o passado. Ainda nas Terras da Rainha, foi feita uma outra descoberta. Um diário de um soldado britânico chamado de Arthur Edward Diggins. Não sei se vocês sabem, mas nesses períodos de guerras, de batalhas, é muito comum que as pessoas escrevam diários relatando tudo o que elas viveram, relatando sua rotina, seu cotidiano. E esses diários eles são muito importantes para nós, historiadores, porque é a parte deles que a gente conhece importantes elementos a respeito do passado. O diário o diário desse soldado britânico ele foi escrito ao longo de 1916 e ele relata uma das batalhas mais importantes da Primeira Guerra Mundial que foi a Batalha de Somme, que opôs de um lado franceses e ingleses contra a Alemanha, vocês já sabem que eles eram inimigos. Nesses diários ele conta um pouco a sua rotina, conta sobre as batalhas, bombardeios que duraram até uma semana, ele chega a citar as trincheiras, cita alguns colegas abatidos, enfim. O diário traz um relato impressionante sobre esse período tão triste da nossa história. É como se a gente se transportasse para o início do século XX. Pessoal, se você tá curtindo esse vídeo até aqui, não deixa de deixar o seu like, de se inscrever no canal pra dar uma força pra gente, pra gente crescer ainda mais. Outra descoberta que eu trouxe pra vocês é de um jovem soldado, o nome dele era George, ele tinha apenas 21 anos, e é uma carta que ele escreveu pra mãe durante, né, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Nesse documento, nessa carta, ele conta um pouco a sua rotina, fala que tava bem, que tava com saúde, Fala que tinha passado por, um, por alguns momentos difíceis, que teve um ferimento no braço, chegou a levar ponto. Conta ainda que levou tiros de metralhadora. Enfim, ele tá relatando com bastante detalhes tudo aquilo que ele viveu durante o conflito. O que é mais interessante dessa carta é que ela foi descoberta muito recentemente, em 2018, por um advogado na região de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Ele estava arrumando a sua casa, mexendo num armário antigo, e ele encontrou essa carta dentro de um livro. Agora vocês imaginam vocês arrumando a casa e encontrando uma carta que um soldado escreveu durante a Primeira Guerra Mundial. Incrível, né? O que se sabe sobre o George é que ele foi enviado para a guerra, mais especificamente para a França, em 1917. E que ele está escrevendo para a mãe é, no momento em que o conflito chega ao fim. Isso é muito interessante porque a gente sabe que os Estados Unidos entram efetivamente na guerra em 1917. É bem emocionante né, encontrar um relato desses. Vocês sabiam que nesses períodos de guerras, de conflitos, era muito comum que as pessoas construíssem túneis subterrâneos que serviam como esconderijo ou ainda como rota de fuga. Então, Recentemente foi descoberto um bunker na Holanda é, no momento em que trabalhadores né, é, mexiam nas galerias de esgoto, faziam obras nas galerias de esgoto. Os trabalhadores encontraram esses túneis subterrâneos de madeira e depois se descobriu que eles eram utilizados como proteção contra os ataques alemães, o que já nos faz perceber o quanto a Alemanha era protagonista na Primeira Guerra Mundial. Agora, imagina quantos outros túneis como esse esse podem existir é, e ainda não foram descobertos porque outras coisas foram construídas em cima. Pensando nisso, a gente percebe que ainda tem muita história para contar, muita coisa que a gente ainda pode descobrir sobre a Primeira Guerra Mundial. A gente vai agora para a nossa última descoberta. Vocês já sabem que, é, de tempos em tempos, são encontrados artefatos das guerras mundiais em outros países. Inclusive, recentemente aqui no Brasil, foi encontrado um explosivo que descobriu-se que era da Segunda Guerra Mundial. Como ele veio para aqui, a gente ainda não sabe, mas tem muita gente pesquisando para entender como isso aconteceu. Essa nossa última descoberta segue nessa linha. Recentemente, um turista numa ilha no Reino Unido encontrou uma granada que foi fabricada durante a Primeira Guerra Mundial. Agora você imagina, você está passeando tranquilão, tranquilona numa ilha e encontra uma granada. Depois você descobre que ela é da Primeira Guerra Mundial. Então, ninguém sabe como a granada foi parar ali. Como muitas coisas são jogadas no mar, né, é muito provável que essa granada também tenha sido lançada no mar e tenha sido trazida pelas marés, pelas tempestades. Perigoso, né? A sorte é que o turista avisou imediatamente as autoridades e ficou tudo bem. Pessoal, se você curtiu esse vídeo, não deixa de deixar o seu like e se inscrever no canal. Lembrando que no Descomplica vocês vão ter aula não só de Primeira Guerra Mundial, mas de todos os assuntos que são importantes para o Enem e para os outros vestibulares. Então, se você ainda não faz parte dessa família, não deixa de clicar aqui embaixo no link da descrição e vir estudar com a gente. É isso, foi um prazer estar aqui com vocês, um beijo enorme, espero vocês nas minhas aulas e até a próxima. Beijo! Pessoal, voltei rapidinho para pedir para vocês clicarem nessa playlist aqui do lado, assistirem os vídeos, compartilharem com seus amigos para o canal do Desco crescer ainda mais. Um beijo!